ah, eu tenho reparado em muitas coisas aqui no jogo, ah, eu tenho reparado que o Warframe tem conseguido novos jogadores isso é muito bom, e eu decidi fazer esse vídeo assim como um vídeo de apoio, um vídeo de incentivo apesar que muitos jogadores não vão achar isso, mas na minha opinião é o que eu vou te dar agora dizer que pode, pode ser uma forma de ajudar alguns jogadores né, a apanhar, tomar o seu rumo, encontrar o seu caminho no Warframe eu espero que este vídeo ajude a quem tiver a ver e caso for novo for, não foram inscritos no canal e tiverem a saber esse, esse vídeo agora se inscreva no canal para ajudar aqui o crescimento do canal da é claro que isso depende do, do conteúdo trazido, mas dar aquele apoio é sempre bom pessoal, então quem, quem puder é só contribuir com seu com a sua inscrição pessoal, a, um verdadeiro rumo que um jogador novo, um jogador iniciante, dizendo assim, não só iniciante como um jogador já com experiência no Warframe, pode tomar, ou incentivar um jogador novo a tomar, é fazer as suas coisas sozinho. Não querer ajudar esse jogador em tudo o que ele pedia, mas sim lhe incentivar a fazer as coisas, a descobrir o sabor das coisas, o sabor, dizendo assim, a, a, a, o sabor de fazer a missão de falhar a missão ou de passar a missão, dizendo assim o sabor de fazer isso. Porque um jogador que começa a jogar agora o Warframe, com certeza, com certeza um jogador que começa a jogar agora o Warframe é um jogador sem experiência. Essa é verdade. Mas com o tempo esse jogador vai ganhar experiência mas se um jogador chega perto de um, de um com uma mestria mais alta, ou com um pouco mesmo com mais experiência no frame e pede ajuda para fazer as missões, e vai ver que esse jogador da mestria alta vai estar a fazer suas missões todas, e esse jogador novo vai ter sempre a intenção de pedir sempre a sua ajuda do, do, do veterano, dizendo assim para fazer as suas missões com ele. Isso não, isso sim. Eu acho, na minha opinião, nem um jogador que quer aprender a fazer as coisas. Isso é um jogador que está aproveitando do outro jogador para conseguir uh, evoluir sozinho, evoluir mais rápido. Isso não é uma coisa justo, praticamente. Eu, por exemplo, acho que não vejo como isso é um facto justo para o jogador com a sua experiência. Por exemplo, eu quando comecei a jogar o Warframe, eu não não tinha conta eu não sabia como jogar o frente não tinha aquela experiência né que aquela facilidade que eu tenho agora de jogar com jogando aqui o Warframe, porque para um jogador ser bom no Warframe literalmente ele precisa de ter modos de ter experiência e ter conhecimento no Warframe, porque com como um básico de conhecimento você se torna um bom jogador no Warframe completamente com olha um conselho que eu dou aos tipo, jogadores que estão a começar a jogar o a agora é que não se preocupem em saber o que é mods, o que é relíquias, o que é, é fenda de void, não se preocupem em upar rápido, uma coisa que eu vos digo como jogador mesmo de Warframe é para vocês se preocuparem a desbloquear os planetas todos, primeiro. mais, desbloqueem todos os planetas pessoal, aí sim quando tiveram todos os planetas desbloqueados, vocês deviam se preocupar em pré farmar relíquias, porque uma, uma dica que eu vos dou, ao desbloquear os planetas todos, vocês vão farmar muitas relíquias completamente, muitas relíquias mesmo isto aqui com esse tempo que vocês estiverem a abrir os planetas e formando tantas relíquias quando você for notar a, a sua você vai lá quando for encontrar você vai reparar aqui, que tem mais relíquias do que qualquer uma pessoa já teve a começar a jogar o aflão porque uh, com o tempo que você faz abrir os planetas vais descobrir missões onde vais conseguir formar relíquias Cada missões que abris para o planeta, as missões de sobrevivência, e defesa, lá vais pegar muitas relíquias. É só só por isso já vais perceber que ao fazer isso, vais estar sempre, sempre, sempre ao pegar, a pegar relíquias em cada missões que fores de uh, em cada que abris de um planeta vais pegar relíquias e vais acumulando reliquias. Se queres começar a jogar o Iron e teres uma uma percepção de como a uh, melhor melhores ainda no Iron Primeiro, faço o que eu disse, eu espero eu que isso literalmente ajude, porque é uma forma que eu tive, eu, eu sei que já experimentei, foi uma coisa que eu fiz quando comecei a jogar o Warframe. Epa, e é algo que eu também incentivo a fazer, né? não ter pressa de pegar as coisas, pegar os modos, pegar as relíquias Mas tem, tem a intenção de ocupar os planetas todos, fazer todas as missões de planetas E com o tempo vocês vão conseguir os modos todos, com o tempo vão conseguir as relíquias todas Com o tempo vocês vão descobrir como fazer as missões mais fáceis, porque? Para na forte no -frame. não forte dizendo assim, para ser um bom jogador é preciso ter os modos. Claro, literalmente sem os modos no frame nas armas, isso não vai servir de nada, os frames não vão servir de nada, vão ser completamente inúteis. Os danos que os mods ajudam nas habilidades, nos efeitos status, nos efeito, no danos elementares das armas, são potentes, são muitos que praticamente essa arma que tu vais usar torna-se tão forte, tão forte, que tu podes dizer que tu és um bom jogador, não um bom jogador literalmente, mas sim, com essa arma tu consegues passar as missões de nível alto, porque tens um modo lá que vai te ajudar a desenvolver mais capacidade, mais, uh, mais poder numa certa missão, com este Warframe com um modo justo, um Warframe com o modo justo, vais conseguir desenvolver mais ainda, aquela missão, vais passar aquela missão tão rápido, que tu vais perceber que vale a pena, estás sempre preocupado em farmar os mods, em farmar, fazeis tantas, farmar mods potentes como o mods de tudo, quando overload, esses mods assim mais elevados, mods primates, ter, adquirir esses mods literalmente com esses mods assim tu vais, tornar, vais ser tão overpowered ainda assim, tão overpowered que vais até ter intenção de querer ajudar mais pessoas ainda mas um conceito mesmo básico, eu acho, na minha opinião, como jogador básico, para os jogadores que estão a começar agora a jogar Warframe, é que não têm o mesmo pressa em fazer nada. Fazem as missões normais normalmente, fazem as jornadas normalmente. Não peçam sempre ajuda em tudo quando tiver dúvida, tem o, tem o youtube, podem procurar informações no youtube, podem pedir informações no site, no, no, no, aqui no recrutamento do jogo ou na parte da região, peçam informações ao vosso clã, se tiverem um clã peçam informações, nunca, nunca chama jogadores mais, com uma estria mais alta do que a sua, bom para ajudar a fazer as missões porque eu acho que na minha opinião eu vou dar agora uma opinião sincera jogadores como a já que 20, 25, 24 eu acho que esses jogadores já não tem intenção de, uh, como posso dizer de fazer aquelas missões básicas, aquelas missões que eles faziam ah, eu na minha opinião outra vez na minha opinião uh, ajudar um jogador novo a conseguir materiais para, para fazer frames, para construir armas é sempre uma grande ajuda porque também será uma forma para nós jogadores de mais alto conseguir outros componentes que quer dizer acumulando os nossos componentes novamente com nossas nossos materiais porque às vezes nem sempre temos materiais suficientes para construir alguma certa coisa e é bom ajudar aquele jogador a conseguir estes materiais mas a fazer matar o boss, ajudar um jogador mestre baixa a matar o boss, não faz sentido porque eu chego lá e mato o boss no hit E isso não vai te ajudar aquele jogador a evoluir, não vai te ajudar aquele jogador a conseguir elevar-se no jogo Simplesmente vai, vai fazer aquele jogador a querer sempre ajuda numa sua missão Porque se eu for chegar a ajudar um jogador novo a matar o boss ele vai sempre me pedir ajuda para matar o boss que ele encontra em cada planeta. Isso não lhe faz ajuda, isso não vai lhe fazer uh, evoluir no jogo. Isso não vai lhe fazer ganhar experiência. O que vale fazer é ganhar, um, vale fazer que vale, vale dar in, in, in, intenção que eu tenho um amigo que vai fazer tudo por ele quando ele precisar. Matar o boss é praticamente o que vai, incentivar esse jogador, vai acontecer com esse jogador que estiver a começar agora a jogar no jogar Uma coisa que eu digo é, se queres ajudar um jogador no momento que está a começar a jogar Warframe agora, ajuda-lhe a ah, farmar materiais, ah, se ele precisar, dá-lhe dicas como matar um boss, não, pode podes com para a missão, sim, acompanhas nessa missão, mas não mates o boss, lhe ensina como matar o boss, parecia sim, como foi uma vez dele, ele ensina o outro próximo jogador a matar o boss, ou mesmo ele conseguir adquirir experiências a matar o boss, lhe explica ah, sobre os modos, porque é que tem os modos, temos as formas, catalisador, Oreekion, uh, reatores. E ensina essas coisas, porque são coisas básicas, são informações de ponto, se pode também no YouTube, no Wikipedia, na Wiki, não Wikipedia, mas não wiki. São informações básicas, mas vale a pena passar essas informações ao próximo. Porque essa informação vai ajudar esse jogador mesmo. Mesmo que ele não tenha acesso ao mesmo, por exemplo, ao YouTube, nem todos os jogadores, nem todo mundo tem acesso ao YouTube. Então, mesmo que esse jogador não tivesse acesso ao YouTube, a tua pequena informação, a tua pequena dica, para que serve o um modo, para que serve uma forma, o um reator, vai ajudar esse jogador muito. Isso é o que eu posso dizer. Pessoal, este é um vídeo simples, eu não quero que vocês acham que é todas essas coisas todas, porque faz, não faz sentido ou algo do Isso daqui faz muito sentido porque eu... Eu como um jogador que tem a M321, não vou dizer que sou um jogador forte, sou um jogador com experiência, que, foi, que vinha adquirindo ao longo do jogo. Eu também tive as minhas dificuldades ao começar a jogar Warframe, e eu tenho reparado com uma situação que eu tenho recebido muito pedido de ajudas para matar bosses, farmar Warframes, e eu acho que isso é algo assim ex ex ex ex ex exagerado, porque eu estou sempre a ajudar esses jogadores a fazer a mesma coisa, e eu percebi que não tenho conceito disso. Se é um jogador que está a começar agora jogando a frame, eles tem, ele tem que descobrir as suas coisas sozinho no jogo. Não com, não com a ajuda de um jogador mais forte, que ele vai assim descobrir no jogo. Mas sim com o tempo que ele passar a fazer as suas missões, aí sim que esse jogador vai se descobrir no jogo. Eu, eu posso ajudar a fazer as missões básicas, como farmar materiais e tudo mais. E ensinar como fazer, matar, passar missões do boss. Ajudar nas jornadas que for preciso dar dicas para fazer as jornadas ou passar as jornadas mais rápido. Mas ajudar a matar o boss agora, e tudo, basta se tornar é chato porque eu tenho coisas para fazer, como eu já disse, eu sou mistria 21, eu não tenho tanta mistria, então, eu tenho coisas tantas para fazer que eu não tenho tempo assim de ajudar aqueles jogadores a iniciar, eu posso eu dar dicas, sim, eu consigo dar dicas, mas quando for para fazer missões, levar a fazer missões, aí já cansa um pouco porque eu tenho coisas para fazer e vou deixar aquela coisa de lado pra, que, eu tenho fazer, que eu tinha para fazer, para ajudar, não faz sentido, convém dar Dicas, incentivar o jogador a fazer as coisas por si, a descobrir por si mesmo, porque se não fizer isso, não vão, não vão ter experiência suficiente para se dizer que é um bom jogador. Um jogador começa a jogar todos os dias, aumenta o número de horas que tem no Warframe e passa de dia e noite a jogar o Warframe assim que se torna um bom jogador. Pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de dar o seu like aqui e partilhar o vídeo para ter uma cismeta de visualizações e like. Eu Pessoal, eu faço vídeo como jogador de Warframe para poder ajudar. Não porque eu sou youtuber ou algo do gênero, mas mesmo que jogo como jogador, ok? Porque eu quero ajudar como jogador. Então, dê o seu like e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.